Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, agora eu parei de fazer conta que eu já não faço a menor ideia, já foi eliminada muita gente, o nosso convidado de hoje tem 29 anos, ele é de BH, aqui em Minas, ele foi o grande vencedor do Survival VD Amazonas, também foi quinto lugar em suíte do Survival VD México, edição de lendas, e aqui em Bali ele não teve tanta sorte... Foi o 14 colocado e saiu na portinha da Merge, na tribo Agung. Seja muito bem-vindo, Kaique. Obrigado, estou aqui. Eu sou o 11º colocado. E eu tenho, agora eu tenho 99 dias de Survival VD. Eu fiquei muito perto da, da medalha de 100 dias. Então Putz. eu tô contando. Ah, essas medalhinhas, né? a gente faz tudo por essas medalhinhas. E às eu... vezes elas não saem. Eu... Gente, eu queria dizer para vocês... Que o Kaique odeia a Mariana no jogo. <risos> com isso, a gente encerra aqui o nosso chat. Tá bom, gente? Fica com vocês. Não, eu Mentira. <risos> acho que a gente tem um pouquinho mais de coisa para conversar, não é, amigo? Então. Eu acho. É. Eu acho, eu anotei algumas coisas. Esse show é roteirizado e eu posso provar. Tá aqui, ah, Muito bem. <risos> Adoro um entrevistado preparado. Gente, antes da gente começar o nosso papo, não esquece de curtir o, o vídeo. Os vídeos estão com poucas curtidas, então vocês curtam, senão eu vou parar de fazer chá, tá? Curtam <risos> o vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho para vocês receberem o chá mais que as outras pessoas. A gente, meu contrato é em risco, vocês curtam o chá, tá? É, bom, vamos lá, Kaique. Eu vamos queria. Lá começar antes de falar dessa temporada, assim, porque você jogou três temporadas muito próximas e muito diferentes, né? Na, na, na essência delas, muito diferentes. Você jogou Amazonas, que era uma temporada regular, como novato, uma temporada que tinha o um tema de mulheres, né? De, de feminismo, e aí você ganhou, foi toda aquela polêmica, VD continua aí no seu, no seu jejum de winners mulheres. Depois você jogou lendas, e aí em lendas você entrou como uma espécie de, assim, né? Você tinha menos experiência que a maioria das pessoas de lendas, né? Porque você ainda era o jogador que estava é, iniciando a sua trajetória, na, mais ou menos, né? Assim, comparado com os outros. E agora você pôde jogar um All Stars, que quer dizer, você estava mais ou menos na mesma situação que os seus colegas de cast. É, você acha que dá para fazer alguma comparação dá para dizer o que foi a maior dificuldade dá para fazer alguma comparação dessas dessas três experiências? assim eu acho que de fato é, a minha posição né como jogador nas, nas três experiências foram bem diferentes de fato é, e as experiências em si foram muito diferentes tipo Amazonas eu não fazia ideia do que eu tava fazendo tipo, até metade do jogo, sério, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Aí na merge eu mais ou menos soube. Deu certo, eu ganhei. Então, foi ótimo. É, em lendas, eu tava, tipo... Era um, um cast, tipo... Não, não tem como falar direito, sabe? Tipo, era bizarro. tipo o, o, o gameplay era muito, muito, muito mais pesado tá? do que Amazon. E muito mais pesado do que esse agora. E, só que eu acho que o que mais mudou assim, foi, foi a minha postura no jogo dessa última, porque tanto Amazonas quanto Lendas, eu joguei sem aliado, eu não tinha prometido F2 pra ninguém, eu não tinha aliado nenhum e esse jogo eu eu ia jogar eu decidi que ia jogar diferente então desde o início eu tava, eu tinha o um F2 eu tinha uma, uma aliança grande eu tinha uma aliança que eu tava acreditando e é péssimo, eu não recomendo pra ninguém jogar com aliado, sério, é a pior coisa que existe <risos> Ah, vale mais, é muito bem... ruim É porque, sei lá, tudo que você vai fazer Você não pode fazer só porque você quer fazer Você tem que pensar Não, mas eu tenho que pensar em fulano também Tem que pensar em outra pessoa tem que pensar na aliança E é horroroso, é muito ruim Eu não sei como é que as pessoas conseguem jogar assim, sério mesmo <risos> Mas se assim, em algum jogo futuro eu prometo F2 pra alguém é de verdade, Tá? <risos> Porque você, né, amor, não descansa a imagem. É, podemos te esperar na próxima edição do CW, <risos> talvez, assim, né? Porque, Quem eu, sabe. A Kaique não se preocupa com isso de descansar a imagem, pra ela é bobagem. Eu admiro, <risos> não tem idade mais pra isso, porque entrando em tanto jogo assim, em sequência um do outro, não. Mas é por isso que tem que jogar logo, porque também a idade tá acabando. Tem que jogar tudo logo e pronto. Nossa senhora, é verdade. Depois o sono faz alguma diferença na vida da gente. Amor, é, bom, enfim, eu não vou falar muito do, do comecinho indo do jogo porque eu acho que a gente já está já, já caminhando para a merge acho que a gente pode, é, pode focar num momento mais, mais relevante do jogo na sua trajetória mas uma coisa que eu queria que você falasse para mim é o seguinte você foi, você foi eliminado no seu primeiro CT, né? foi o primeiro CT que você participou e você foi eliminado e enfim, você foi, foram mais de 10 CTs que aconteceram no jogo e você não participou de nenhum deles. É, qual foi o impacto disso no seu jogo? Assim? O que, que você acha que foi mais positivo? Te deu tempo de fazer relações? Mas eu queria que você falasse para mim como é que foi essa experiência de estar tanto, tanto CT sem, sem participar do CT. É, eu, bom, eu não senti falta de CT. Não, não, não achei que atrapalhou em nada. Eu acho que todo o CT que teve no jogo eu tava mais ou menos bem por dentro do que tava acontecendo, eu acho que eu tava dentro de uma aliança que tava dominando o jogo entre aspas, mas que, tipo, tinha muita influência em todos os CTs, mesmo quando a gente não tava nos CTs. Então, eu, eu consegui ter alguma influência sobre eles e, e fortalecer os laços sem ir para CT algum. E eu não acho que fez diferença no sentido de que... Porque quando você não vai em CTs, Geralmente você não sabe quem tá com você, quem não tá. E nesse jogo eu sabia. Eu sabia quem tava comigo. No momento que teve essa swap, eu sabia que eu era minoria, eu sabia quem não tava comigo todo o tempo. Tentei fazer a vida de todo mundo um inferno, porque eu sabia que eles não iam jogar comigo. E e não faz diferença. Tipo assim, o que eu tinha que fazer nessa nessa última etapa do jogo que eu estive era não ir para CT. Então, tipo, eu fiz o máximo para ganhar as provas e, e evitar a CT mesmo, que era o meu plano. Essa última eu tinha que ter ganhado também, eu sabia. Minha única esperança era se a Samira perdesse, mas ela acabou ganhando. Mas eu acho que eu ia sair de qualquer forma, mesmo se a Samira tivesse perdido. Tem essa leve impressão. É, inclusive, teve sabotagem sim. Já, já, já especularam isso em outros chás? Teve sim. Inclusive, teve da minha tribo, porque eles queriam ir para o pro CT para eliminar a minoria. Só que não conseguiram. E é isso. Você ficou na minoria só nessa última swap. Só nessa última swap. A, na, nas medianas você tava bem posicionado também. Sim, sim. Entendi. E lá, lá, tipo assim, da aliança grande, era uma aliança de sete pessoas, né? Que o Rainer já expôs, inclusive. Mas nós éramos três lá do sete, mas mesmo assim eu acho que lá eu não tava correndo risco, não. Hum, tá. E essa aliança de sete pessoas, ela tá rolando desde o começo do jogo? Foi uma aliança grande que tá rolando desde o começo do jogo? Desde o dia dois ou três do jogo. Antes do primeiro CT já tinha. Uau! E ela tava passando despercebida, você acha, antes da expansão do, do Heine? Bom, eu tenho a impressão que ela já tinha sido vazada agora, no finalzinho. Mas, o que que acontece? Eu, tem duas pessoas que estavam na aliança que eu acho que tinha F2 fora, então pode ser que esses F2 sabiam da Aliança há um tempinho já, só não tinham, fazendo, não tinham feito nada contra isso ainda, porque não era... falando pra... da Aliança dos Alvos? É, é era, essa era a ideia, só que quando o Fernando vendeu, acho que a Ana Raquel chegou a falar também, eles pensaram diferente. Eles pensaram nos Winners, Sprints, e, e, e não, não era bem essa configuração, não. Até porque... <risos> Qual que era o critério, então, do <risos> Bom, era porque a gente tinha uma ideia de algumas pessoas que seriam visadas no jogo. A gente não ia colocar, tipo, o Léo e o Otávio numa aliança de alvos, porque eles não têm alvo. Tipo, assim, eles são winners, mas a gente sabe que eles iam, eles iam passar mais despercebidos no jogo. Você acha, amor, que você entrou com um alvo no jogo? Você tem essa impressão? <risos> uma leve impressão, talvez. Entendi. <risos> tá então beleza você tinha essa aliança estava confortável tá então em nenhum momento dessa última gung você teve pelo menos a sensação de que os números estavam a seu favor não não nem, nem nenhum tipo assim o que aconteceu nessa nessa nessa última fase foi o seguinte eu era aliado dentro da minha aliança tinha a samira e o rafael o Rafa, inclusive, no dia que a gente... Inclusive, eu nem sei se é assim que o nome dele, mas é assim que eu falo, eu vou continuar falando assim. No dia que a gente foi montar essa aliança de sete pessoas, era pra estar E aí eu não quis. Eu falei, não quero, ele é muito estranho, o social dele comigo não bate, e não consigo falar de jogo com ele, não dá. Coloca a Samira no lugar. É, o Cervo queria colocar ele, não queria colocar a Samira, porque o Cervo não quer jogar com a Samira desde o início do jogo. Foi a primeira coisa que ele me falou. Só que eu bati o pé e eu quis essa e eu não queria o Rafa. Talvez isso tivesse mudado meu jogo. Porque se ele tivesse entrado lá, agora eu ia ter maioria nessa fase. Mas não sei. Não acho que ele ia abrir mão da Mari assim, não. É... Mas agora aí não... Me já estão vindo à toa. Evidentemente, <risos> é, na... no... estamos ouvindo o nome da Mari aqui na entrevista do Kaique, gente. A Mari Pera é de... um amor fora do jogo. Ah! É... <risos> No primeiro, na primeira noite, do, do a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o Raffler. Porque eu sabia que o Raffler era muito próximo do Cervo, que o Cervo queria jogar pra ele. Eu acho que os dois podem ser um F2 real. E aí eu fui conversar com ele. E aí os dois nomes que ele me soltou foi Samira e Rainer, que eram meus principais aliados da aliança. Aí eu fui e fui falar com o Cervo e com o Rainer. E isso chegou no Raffler muito rápido. E aí o Rafael ficou sabendo que eu tinha falado os nomes que ele me falou. E aí, e aí ele fez uma mentira que, que foi, tipo, bizarra. Que me deixou muito puto alguns dias. Que ele falou que eu fiz pressão psicológica nele. E que eu fiz ele ter uma crise de ansiedade. Aí ele me soltou dois nomes. Sendo que tudo que eu fiz foi, amigo, quais são os bóruns pra você? Ele falou dois nomes, eu falei os que eram pra mim. E pronto, essa foi a conversa. Só que aí, como rodou muito rápido e chegou nele... Eu acho que foi uma mentira. Eu acho que eu, eu falei pro Sérvulo. E o Sérvulo falou pra ele que o Rainer falou pra ele. Porque esse jogo tá sendo todo um jogo de mentiras. E eu acho que é todas as mentiras montadas pelo Sérvulo. Eu acho que ele tá, ele tá fazendo um jogo maravilhoso. E sério, Uau. eu tô, tipo assim, batendo palmas. Porque tá incrível. Tipo, se ele conseguir manter esse jogo até o final, eu, tipo assim... Eu queria estar fazendo esse jogo, na real. Longe de mim querer botar algo no cérebro, mas assim, né? Ele tá fazendo um jogo maravilhoso. E tudo mais. É, de fato. É. Mas Não é... pode falar. Não, é... então aí, beleza. Os... Bom, pelo que eu tô entendendo, seus aliados, então, na Agung, eram o Rainer e a Samira. Isso. Ambos fizeram a Expo Tour depois da sua eliminação, porque possivelmente se viram na merda numa minoria aí, desconfortável para eles. É... Das outras seis pessoas que votaram juntas em você, em nenhum momento você sentiu que poderia pegar o voto dessas pessoas nesse primeiro CT da Gung? Não, então, isso que aconteceu na primeira noite, o, o pessoal meio que parou de falar comigo, que foi o meu problema com a Mari e com o Rafa, tipo assim, eles não deram nenhum tipo de abertura para jogo, eles simplesmente não conversavam com a gente. E aí, tipo assim, eu fiquei tentando, tentando, tentando... E aí eram mil desculpas de, tipo, tô fazendo X, tô fazendo Y, tô assando pão de mel. Que podem ser verdade ou não, tipo, não, não tem como eu julgar. Mas, assim, foi traumatizante vendo... Ver... Eu, eu falei várias vezes já que eu, se eu visse uma foto de bolo na minha frente, que eu ia, tipo, surtar. Porque tudo, toda hora que eu ia falar com a Mariana, ela tava, tipo, ocupada. E, tipo assim, não foi dois dias, foram dez. Então, ela obviamente não queria jogar comigo. E aí ah, é? foi o mesmo com a Isa... Uma ideia maravilhosa, mas vou deixar em óbvio vou deixar <risos> é. pra Aí foi o mesmo com a Isa, com o Iargo Nos primeiros dias eles não falavam comigo O Otávio e o Léo nunca tinha falado no jogo inteiro Então o Léo foi indiferente Mas assim, ficou óbvio pra mim que eles não iam jogar O que eu acho é que eles achavam Que a gente ia perder E eles iam ter como tirar nós três Só que a gente não perdeu e aí quando foi pro final Tipo assim, quando eles viram que isso ia ter um CT Eles tentaram sabotar a prova A Isa tentou sabotar a prova do tá E não conseguiu Porque no finalzinho é, a gente acabou virando E ganhando E aí o Quando eles viram que isso ia ter mais um CT Eles meio que se preocuparam Porque se eu ganhasse a prova Eles tinham que fingir que Não viraram as costas pra mim e aí eles tentaram aproximar, a Isa e a Argo vieram com várias mentiras, de falando de manje, e que ah, vamos jogar com a Bia, com o Adriano, com o Ciclano. E eu tava tipo assim, ok, vamos, blá, blá, blá, mas não acreditei em hora nenhuma, nenhuma neles. Eles até pediram, tipo, eu tinha uma planilha maravilhosa da, da praia, marcada assim, é, tudo, que eu tinha informação da pá de quase todo mundo, e quantas pás e tudo, aí eles me pediram a planilha, Aí eu fiz uma planilha falsa e dei pra eles, porque pff, não ia dar verdadeiro nem fudendo. E hora nenhuma, tipo assim, a hora nenhuma acreditei. Eu sabia que minha única esperança era vencer aquela prova e que eu não venci. E aí, eu, tanto é que eu comprei o blackout especialmente pro Diargo, porque eu sabia que ele escreveu um textão pra, me, pra votar em mim. E foi muito gostoso não deixar o voto dele aparecer. Ah! <risos> ah, amigo, muito engraçado. Isso foi muito bom. Porque, <risos> tipo assim... É, eu achei que você comprava o blackout e aí vocês iam pro voto e não podiam justificar, mas não, foi posterior né? você comprava você, você usava depois que as pessoas já tinham justificado né? É, tanto é que a justificativa do meu voto era assim, eu não vou escrever justificativa por motivos óbvios, mas estou amando que o Iargo tá lá escrevendo que, à toa, é, Eu o Samuel e... tô rachando disso e de fato, se o Iargo estava escrevendo um textão, ele deve ter ficado bastante puto com isso, né? Eu acho então, que, pelo menos, decepcionado. Mas olha só, mas o que, que você acha que fez você ser o alvo e não o Samira ou o Rainer? Samira porque tava imune, mas por que não o Heine, por exemplo? Eu acho que, que talvez, e eu acho que eles que isso pode ser verdade também, que eles viam chance de jogo com o Heine. Eu acho que eles não tinham mais chance de jogo comigo, especialmente porque o Rafflin ficou contando mentiras. Ah, inclusive, eu não sei se o Raffling ficou contando mentiras. Mas chegou aos meus ouvidos que o Rafflin tava falando o quê? Mas, como eu disse, esse jogo tá sendo um jogo de mentiras. Então, se o Rafflin tava mesmo falando isso, ou se o Sérvulo me falou que o Rafflin tava falando isso, não sei. Mas a verdade para mim era que o Raffling tava falando que eu fiz jogo psicológico com ele, jogando ó, mim O Otávio saiu espalhando. Isso aí eu sei que é verdade mesmo, mas eu acho que o Otávio só comprou essa mentira. E aí o Otávio ficou falando meu nome por aí. Então eles sabiam que não tinha um jogo comigo mais. E eles queriam ter me eliminado antes e, e não tiveram a chance. Entendi. Amor, então, assim, depois de vários, mas vários, eu tava achando isso um marasmo. Assim, eu já tava até assim, meu Deus, o que que eu vou perguntar? A mesma coisa, CT aconteceu, a mesma coisa, voto unânime, mesma situação. E aí veio a, a bomba, né? Foi a eliminação da Nayara de um lado e a sua do outro lado, com CTs divididos, dedo no cu e gritaria. É... Por que que isso só veio à tona nesse momento? Era tipo, era um medo de uma merge com, com vocês? Era o que, que você acha? O que você atribui essas quebras não terem acontecido antes desse momento? Bom, a minha teoria de, do, dos votos serem tão unânimes Foi exatamente o que eu falei do, de, dessa aliança de sete Essa aliança de sete estava muito influente Porque nós éramos sete, e todo mundo tinha os contatos E a gente meio que conseguia controlar todos os CTs. O único que a gente meio que não controlou, assim, foi o da saída do Samuel. Porque a Jaque... A Jaque, inclusive, tá fazendo um jogo maravilhoso também. E, e ela tava, tipo, meio fora de controle. E ela tá sob... A única pessoa que tinha controle nela né, era o, é o Cérvulo, assim. E aí, eu acho que foi mais por isso. E aí, quando chegou agora, o que aconteceu foi que o lado de lá perdeu demais. E aí... O, os interesses começaram a conflitar dentro da Aliança de Sete. Então, por exemplo, a Nayara queria... Eliminar o Sardinha, de fato Porque ela não ia eliminar o Adriano Sendo que o Sardinha tava na nossa aliança E o Adriano não é, E aí eu acho que foi meio por isso E o Sérvulo viu uma oportunidade aí De tipo Virar o jogo, eu tenho uma teoria até que tinha Uma outra aliança também grande Que tinha Alguém nela também, eu acho que o Sérvulo Então acho que eram duas alianças de tipo <risos> sete pessoas Com o Sérvulo em comum <risos> E aí Tipo <risos> <risos> e, aí, esse, e aí todo mundo ia mirando as mesmas pessoas Que era tipo o Boron do jogo De fato, que era Gustavo, Ana Raquel E se isso continuasse muito tempo Eles iam ficar sem, sem número né eu, A gente ia chegar aos sete mesmo e, e o Cervo tinha que fazer alguma coisa em algum momento E eu acho que foi isso que aconteceu Entendi E aí, bom, você, obviamente Então as, as esfoloturas Tanto do Rainer quanto da Samira Vieram dessa, desse revés da, da que eles sofreram, né? Que enfim, vocês que estavam numa posição de controlar o jogo todo, de repente vão para merge numa numa minoria, né? E numa minoria que eu acredito, pelo que você está me falando, que não vai ter muita abertura, pelo menos no momento inicial, para essas pessoas, né? Enquanto isso for interessante para a maioria, né? Pelo menos. É, eu acho que sim. É, e sobre essas expo assim, especialmente a expo da Samira com a Mariana, que você ficou lá todo participativo, empolgadíssimo, odeia a Mariana, Mariana é um Hans, é uma Shelly Girl no jogo, mas fora do jogo eu amo você. Quer <risos> comentar a esse respeito? É. Então, o que aconteceu? É, existia uma, uma vontade muito forte. Do, eu queria gritar com a Mariana nos últimos dez dias, eu queria xingá ela de a moderação sabe, porque eu xinguei ela, de fato, várias vezes no chat da moderação, não tava suportando. E, e tava, tipo assim, muito complicado. Tanto a expor tudo do Cervo, na verdade, o que que aconteceu? Vou, vou, vou soltar coisinhas aqui. É, teve um dia, umas três rodadas atrás, que a gente começou a ligar as coisas que o servo tava fazendo. E aí, da aliança de sete, nós juntamos cinco numa ligação, que era eu, Nayara, Via Samira e o Rainer E nós fomos fazer uma ligação Falar, o Sérvulo fez isso, o Sérvulo fez aquilo Por exemplo, tipo, sei lá A história do Nando lá da aliança feminina O vazamento do áudio dele A denúncia do Otávio Que, que o Sérvulo que denunciou o Otávio Jogou a culpa no Fernando E aí a gente foi ligando muitas coisas E a gente viu que o Sérvulo tava fazendo um jogo meio caótico E não necessariamente com a gente E a gente ficou preocupado E pensou, a gente tem que fazer alguma coisa o comportamento do Sérvulo, depois dessa ligação, instantaneamente mudou. Instantaneamente. Ele ficou, tipo assim, melhor aliança do mundo, vamos pra final. Então, obviamente, alguém do cinco, pareceu que alguém do cinco tinha vazado isso. Então, tipo assim, desde aquela época, tinha uma vontade muito grande de expor o Sérvulo. E aí, logo depois disso, veio a Mariana com todas as atitudes. E aí, tipo, eu fiquei com uma vontade muito grande de tipo, fazer um post igual a da Samira. Acho que é por isso que eu tava tão empolgado. Mas assim, eu acho que eu não falei nada lá, que eu já não falaria aqui, e, e tá tudo bem. É... E, e era muito engraçado. O que que acontecia? Eu queria fazer alguma tour. aí eu comentava com alguém, tipo assim, eu comentava com o Iargo, e chegava no Raffle na hora. É... Eu pedi a opinião de, do Rainer, por exemplo, que eu tava jogando com o Rainer, que era meu F2 do jogo. Aí ele, ele sempre vinha e falava, calma amigo, calma amigo. Nossa, isso me irritava. Tipo assim, toda vez que o Rainer falava, calma, amigo, eu tinha um, um colapso nervoso, porque eu não aguentava mais. Eu tava, tipo assim, à beira de explodir a qualquer momento. Então, tipo, não deu tempo de. E de foi fez, né? <risos> Ficou ah. te pedindo calma, foi e fez. Roubou de mim, exatamente. O live. Não, mas olha só, não, mas o que, que a Mariana fez pra, pra assistir não, <risos> Ficou, isso ficou muito obscuro, ah, assim. Você só foi meio uma... Ah, Switch então, Taubaté. nem Taubaté. Nem foi só a Mariana. Eu negócio negócio da Switch talbaté Taubaté, inclusive, é mais doação, porque ela... Definitivamente, ela não tá jogando esse jogo pra ser Switch. Porque se ela for indicada, eu vou ficar muito surpreso, de verdade. Mas, assim, ela... Já tinham me falado, sabe? Que ela não ia jogar esse jogo pra ser Switch. E, de fato, ela não tá jogando. Mas, assim, o problema da Mariana e do Raffling era que eles, tipo assim, eles... O Rafflin saiu falando que eu fazia um jogo psicológico, sendo que eles não tinham meio que coragem de assumir que não queria jogar comigo, por exemplo. E aí eles ficavam usando umas desculpas e, e, e fazendo uns dramas que era tipo assim, nossa, eu não quero ouvir seu drama. Tipo assim. Tudo bem, todo mundo tem problemas, etc., e beleza. Mas se você não quer falar de jogo comigo, você não vem falar comigo só dos seus dramas. Tipo assim, tava impossível. Você ia falar. Você ia tentar falar com a Mariana e ela, tipo assim, soltava mil dramas e só. Ela não, não fazia social nenhum mais. E aí, tipo, tava, tava insuportável a situação. Tipo, era muito difícil lidar com ela no jogo, conversar com ela não dava. Aí, tipo, eu ia falar qualquer coisa com ela, ela saía falando pra todo mundo que... Nossa, mas o Kaique joga assim, o Kaique joga assado, o Kaique faz pressão, faz drama. E eu ficava. E a única coisa que eu falei dela no jogo mesmo... Era, tipo assim, a Mariana é muito esguia, ela não me fala nome, e, e não dá pra jogar com ela. Era o que eu falava, e aí, tipo, eu sabia que ela tava falando coisas de mim que, tipo, não eram verdade, porque eu tava colocando pressão neles, etc, etc. E aí, tipo, aí eu explodi, e aí eu comecei a falar mal dela mesmo. Tipo assim, ó, não dá, tipo assim, tóxica. <risos> <risos> Mas ela é o um amor na vida, só que, tipo, nesse jogo tá, tipo... Os aliados dela devem estar amando Mas para quem não é, meu Deus Entendi Amor, e considerando então Que quem votou junto com você foi realmente Samira e Rainer e, e Como é que você acha que fica a situação deles Agora na merge? Você acha que eles estão enrolados? Qual que você acha que seria uma saída Para eles nesse momento? Bom Eu acho que eles estão bem enrolados Bem mesmo Eu não acho que tem nada rolando assim que vai salvar eles eu acho que com essa twist de não saber quem está imune, inclusive, é provável que os votos sejam divididos. Eu estaria que seria neles. E aí um deles deve sair. Tipo assim, é minha aposta mesmo. Eu acho que, que o resto do pessoal, a maioria que se formou, que era o, a maioria fora da aliança do 7, ela tá bem, bem forte. E eu imagino que eles vão mirar nos outros por enquanto. Tem uma, uma, uma outra pessoa que tá jogando bem o TR, que eu acho que vai conseguir tipo, passar bem tranquilo E provavelmente chegar na final Inclusive tem uma pessoa específica que eu estou torcendo é, Não posso citar nome Porque eu joguei o TR né? é, Mas eu acho que eles estão Bem complicados eu, eu já teorizei também que, que é tudo faça E o Rainer é o F2 do Cervalo na verdade E ele que contou pro Cervalo tudo E agora eles estão fingindo Mas eu acho que é só teoria, eu acho É só paranoia Amor, e mais uma vez, você foi eliminado antes de virar júri, né? Ou seja, você jogou três vezes VD, três participações super marcantes, e não, e não tem a badzinho de júri para você contar. <risos> não tem, eu também não no aguardo da quarta vez, quem sabe, mas... Gente, não... e animação, e eu, <risos> entendeu? Aposentadíssimo. Ai, ai. Bom, vamos lá. Nosso próximo quadro. As estrelinhas caíram de preço. Eu sei que você estava doido para distribuir um monte de estrelinha entendeu? Conseguimos várias estrelinhas. Você tem, então, 25 estrelinhas para distribuir. Pra Isso é ridículo. <risos> entendeu? <risos> e vamos lá. Você já sabe, né? Eu vou falar primeiro os nomes, você fala as estrelinhas, depois você comenta o que você quiser. Sim. Isa? É... Três. Uau! <risos> Três estrelinhas para Isa, muito bem. Léo. Duas. Mari. Três. Uau! Otávio. Uma estrelinha. Bom, então até agora nós temos quatro, seis, nove. Raflin. Quatro. 9 mais 4, 13 e Rainer. 5 estrelinhas 18, Samira. 4. 22 o que significa que a ah, Argo tem três estrelinhas? Isso. Então vamos lá. Temos Rainer com cinco estrelinhas, Raflin e Samira com quatro. Isa, Mari e Argo com três Léo com duas E Otávio com uma estrelinha só Você quer tecer comentários Sobre a sua distribuição? Eu quero, primeiro que eu odiei Porque eu não queria dar esse tanto de estrelinha Mas Você é ridículo me deu um tanto de estrelinha Mas aí, <risos> o que, que eu acho? assim? Eu caí numa tribo que as pessoas Não conseguiam mentir Eles não conseguiam mentir Eu acho que é por isso que eles não conversavam com a gente Porque eles sabiam que eles não iam conseguir mentir o Iago não sabe mentir, o, o Amari não sabe mentir, o Otávio não sabe mentir, o Léo não sabe mentir. A Isa é a pessoa que eu conheço que mais sabe mentir, assim... Em Amazonas ela mentia pra mim, acreditava em tudo que ela falava, era impressionante. E dessa vez ela nem tava tentando até no finalzinho, achei estranho. Mas aí por que, que eu dei menos pro Léo e pro Otávio, era por isso que eu quero, quero comentar. Porque o Otávio, ele tipo, é muito transparente, é muito, é ridículo, tipo assim... Você fala com ele e, e fica muito claro que ele não quer jogar com você. Vocês viram aquele áudio. Vocês viram aquele áudio. Tipo é muito transparente tudo que ele faz. E, e sei lá, ele se embola muito. Muito mesmo. Ele não consegue, tipo. Ele não quer te dar informação, mas ele se embola e você entende o que é a verdade. Já o Léo, eu nunca tinha, não tinha jogado com ele nessa, nesse jogo, né? Em lendas, a gente não conseguiu jogar junto nesse também, não. Eu nem tava tentando, só que aí eu vi que eu ia ter que tentar por algum lado e eu fui conversar com ele. E aí o Léo foi a única fonte de informação que eu tive do outro lado. Tipo assim, ele que me falou que meu nome tava rodando mesmo, ele me deu algumas dicas do que que ia acontecer e eu consegui ler por ele. Então ele tipo, não consegue mentir, tava muito claro, mas ele pelo menos não é tão enrolado igual o Otávio. Aí por isso que ele ganhou duas e o Otávio uma. O resto, três, que eu acho que eles estão fazendo um jogo bom. O Raffling ganhou uma a mais, porque eu acho que ele que tá comandando esse pessoal que tava na minha tribo, né? O... A Samira ganhou quatro. Aí, se ela quiser me perguntar, não pergunta depois porque eu não vou falar no vídeo. E o Rainer ganhou cinco porque ele é, tipo assim, uma delícia de F2. E, tipo assim, foi, foi... O, meu o meu escape, assim, no jogo mesmo, sério. Ele e a Nayara... A gente passava horas e horas e horas no telefone E era uma delícia tipo assim, Faltou, mesmo... porque começou a entrevista Falando que odiou jogar com F2 agora tá aqui falando ah. que eu, claro, Foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele Mas eu poderia ter jogado ele Embaixo do ônibus, talvez Porque o problema todo foi que O, o Raffling falou o nome dele Se eu não tiver jogado, jogado com, F, jogando com F2 Eu ia falar, ok, vamos no Raffling Que o que eu faria em lendas, por exemplo Mas no dessa Raffling. vez eu não quis é? fazer Nossa, inclusive eu confundi o nome deles o no jogo inteiro o jogo inteiro. Muito bem. Bom, estrelinhas justificadas, Samira vai ficar na curiosidade, eu tenho certeza absoluta que a primeira coisa que ela vai fazer aí é no seu PVT, ela vai pausar o vídeo para ir no seu PVT, Samira, não pode, assista até o final, depois você vai fazer <risos> e agora nós vamos para as nossas torradinhas. Bom, primeiro, tem uma torradinha aqui que eu vou fazer ela dupla, porque é muito parecido, Tá? É, é, da Tainá e do Rafa Rafa Ruivo uhum. é, A Tainá pergunta Eu vou ler as duas, tá? porque elas são bem parecidas tá Kaique, bom. te vejo como um dos winners mais completos do ciclo Você equilibra bem social, estratégico e físico Então por isso você provavelmente era um dos maiores alvos de South Stars Além de ter ganhado outros jogos é, Sabendo que você não teria uma trajetória fácil no game Qual foi sua estratégia para desviar esse alvo? E o Rafa pergunta você tem social estratégico mega forte, tinha alguma coisa que você teria feito diferente para ter evitado o alvo? Tinha algum plano B que você acabou deixando de usar por algum motivo? Então, sim. É, eu, eu entrei no, no jogo muito consciente de que eu seria o alvo. Eu acho que eu, a Bi Nayara eram os maiores alvos do, do cast, assim. É, e meu plano era, tipo, se juntar essas pessoas e ganhar proteção ali e fazer um jogo UTR, pelo menos no início, eu tipo assim, ia ficar quieto e falar, foda-se, acontece o que quiser não deu certo porque era muito irritante no início, porque ninguém fazia nada falava nada, isso foi me corroendo por dentro, e eu tipo nossa, eu preciso fazer alguma coisa, e aí eu comecei a me expor demais, e aí já tava muito claro com quem que eu tava, com quem que eu não tava então tipo, não adiantava nada eu prometer o um mundo pra Mari, porque ela ia saber que no fundo, no fundo, eu não tava com ela então eu acho que meu problema foi esse. esse é o meu plano B, que é o que não deu certo, na verdade, era tipo, ter jogado mais o TR, mais calminho, assim. Eu amo esses jogadores que jamais conseguiriam fazer um jogo Under the Raider. Falando, nossa, meu sonho é fazer um jogo TR. Bom, tem gente que tá fazendo, mas deixa eu falar. Tem gente que tá conseguindo. <risos> enfim, né, vamos deixar para quando a pessoa já aparecer por aqui, ou não, né, vai, não, aparecer não. aqui todo mundo vai, inclusive, gente, parem de ter medo de mim, eu entrevisto finalista também, então todo mundo vai tomar chá comigo, vocês... menos o Gustavo, né, que o Gustavo sumiu, <risos> né, Gustavo, estou atrás de você, venha nem sei se a sua entrevista vai sair antes ou depois da dele, loucuras, enfim, Tá, agora a torrada da Débora, é mais longa. Eu vou dividir ela em duas partes para você poder responder. Tá? É, Kaique, o jogo da Gung não me parecia fácil para você e outras pessoas. Tivemos esse futuro na qual Sam falou do sentimento de ser excluída como Boron. Você teve a mesma sensação? Acha que as pessoas estão se importando pouco com os demais? Eu acho, eu tive a sensação. Foi uma coisa que eu reclamei muito pro... Para algumas pessoas do cast eu reclamei demais Reclamei para moderação também Porque foi isso, claramente tinha uma maioria Claramente tinha uma minoria E no início do jogo Eles simplesmente não conversavam com a gente Eu achei, tipo assim, eu achava péssimo Porque parecia, não tinha absolutamente nada Que você podia fazer E aí foi uma das coisas que fez eu tomar raiva assim, do, do jogo do Halfland e da Mari Que era, tipo assim Eles deixavam a gente completamente Sem nada para fazer nossa, inclusive, vou aproveitar para comentar que você perguntou o que a Mari fez. Pro final do, do... Como eles viram que não ia conseguir eliminar todo mundo, que a Mari ia chegar, aí eles começaram a fingir. Teve um dia, no último dia, que a Mari veio falar para mim que, tipo, nossa, eu tô me sentindo uma leprosa no jogo, porque ninguém fala comigo. Me subiu uma raiva. Eu falei, não, não, tem, não acredito que eu tô lendo isso. Eu achei de verdade que ela tava debochando de mim, porque eu já tinha falado aquilo mil vezes. Eu achei mesmo, de verdade. E se ela tiver, tipo assim, parabéns, porque é maravilhosa. Teve, teve um dia, inclusive, ela, não tava, ela tava cagando pra gente. Teve um dia que eu mandei pra ela um bom dia e tal. Ela falou: ai, tô muito ocupada, eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, até domingo. Aí eu fui falar com o Rainer umas horas depois e falei assim: nossa, tentei falar com a Mari, mas ela tá muito ocupada. Aí o Rainer falou: tá mesmo, até domingo. Aí eu falei, pera, o que, que ela falou que você? Aí a gente foi, tirou o print da conversa e comparou. E eram as mesmas mensagens. Até a quantidade de risada era igual. Ela só copiou e colou. Ela não estava fazendo o menor esforço para fazer social com a gente. Tava ridículo, tava muito irritante. É, é, então você concorda né, com, essa, com esse sentimento, da, com essa impressão da Débora. Sim. Bom, e aí ela, ela segue, né, perguntando agora da Marge. Agora entramos numa nova fase, a merge chegando, e essas mesmas pessoas que foram ignoradas hoje serão números necessários para tirar um potencial inimigo ou alguém que você precisará do voto no júri. Como fazer para mudar todas as coisas deixadas para trás nesse momento e esquecer os dias na gong? Quem eram as pessoas que mais x esnobavam e tratavam os demais com peças num tabuleiro de xadrez? Acho que isso você já respondeu, né? Mas, assim, é, como é que essas pessoas podem reverter essa situação? Assim, né? Como é que... Como é que você acha que, por exemplo, Mari e poderiam abrir um caminho aí com Rainer e Samira? Você acha que isso é possível? Não, eu ficaria bem surpreso, assim, de verdade. Primeiro porque eu acho que nenhum dos dois lados quer. Não acho mesmo. que nenhum. Não acho que a Mari quer trabalhar com a Samira ou que a Samira queira trabalhar com a, com a Mari. Não acho real. Só que é um jogo muito complicado, porque tipo assim, eu acho que o, a impressão que eu tenho é que a... Mari e o Raffling estão fazendo um jogo biguchês, assim, mesmo. Ele é o, é o tipo de pessoa que ou você, se você deixar ir pro júri, agora que vai começar, vai votar no Raffling, porque o Raffling é amigo. Tipo, tá parecendo muito que é isso, sabe? Tá parecendo muito que ela, tipo, vai desconsiderar o que tá acontecendo. Não sei se é ou não, vamos ver. E, só que ao mesmo tempo, ela tá fazendo um jogo que ela tá irritando muito as pessoas, tipo assim, eu tô falando, mas tá todo mundo do cast falando mal da Mari. Tipo, mesmo. Então, tipo, vai ser muito difícil ela conseguir um voto pra ganhar também. Então, tipo, tá bem bizarro. Eu acho que ter como reverter tem, porque o júri vai começar agora. Então, se ela, tipo, se movimentar certo, restaurar as ligações com as pessoas, todo mundo vai considerar o jogo a partir de agora. Eu acho que o que aconteceu, aconteceu. E, e, e quem, quem sofreu por isso já foi eliminado, e não é júri. Tá é mas eu acho também que a Merge é uma fase muito diferente do jogo, né? Acho que as coisas também que acontecem agora vão vão ser muito determinantes para o desfecho do jogo. Tá ouvindo minha caixa o tempo inteiro? Ela tá... ela tá insuportável, ela tá insuportável, ela tá incansável. Eu só não me levantei ainda para ir lá falar com ela porque nós estamos no meio do emprego. Mas enfim. E aí, ela final, a Débora finaliza com com quase um torrãozinho de açúcar aqui, né? Uma das minhas apostas de winner deste jogo. Mas lembre-se, você não é apenas uma estrela, você é uma lenda. Oh. Maravilhoso. Ai, ah, Cristo. Agora, <risos> agora que eu já expus, né, já parei de fingir que não estava acontecendo, posso xingá-la. É a próxima torrada da Milene. Nós sabemos que o tamanho do alvo que você carregou durante All Stars, e a Nayara também... Nós sabemos o tamanho do alvo que você e a Nayara carregaram. Curiosamente, vocês foram eliminados no mesmo dia. Você acha que a eliminação de vocês tem alguma correlação ou foi apenas uma questão de oportunidade de tirar os dois melhores jogadores antes que a Marge chegasse? É, tem, eu acho que tem um pouco de correlação porque, tipo assim, se tinha alguma chance de eu não ser eliminado, além do, do de eu ter ganhado a prova... Assim que eu vi a Nayara saindo, eu soube com certeza que não ia acontecer. Porque a única chance de, de acontecer seria se os sete estivessem unidos e o Cérvulo estivesse influenciando o pessoal daqui para não me tirar. Mas eu acreditava, tipo assim, 1% nisso. Quando a Nayara foi eliminada, tipo eu soube com certeza. Eu sofri muito, inclusive. E eu acho que o fato da gente do alvo ajudou muito nisso. Eu acho que, que é um momento bom para você tirar alvos grandes do jogo. Pessoas que estavam, tipo, meio que por cima do que estava acontecendo. Eu acho que, principalmente, a Nayara, tipo assim, a Nayara estava fazendo um jogo incrível. É, para mim, ela e o Servo estavam, tipo assim, o topo do, do jogo, de verdade. E aí eu sabia que em algum momento eles iam se comer. E aí, de fato, eu não achei que talvez fosse tão cedo, mas era um momento bom, de fato, para livrar dos alvos do jogo. E eu acho que é, acontece. Gente, se eu soubesse que era só eu xingar a cachorra que ela ficava quieta, eu tinha feito isso. Bom, e a última torradinha é do Bernardo, o é, Winner de lendas. É, quero expressar meu descontentamento com essa eliminação. O show acabou após a saída do Reizinho Caíque, eternamente o Winner em nossos corações. E minha pergunta é: como... <risos> não vai ser igual a do Fernando? Eu vou fazer a pergunta. Ai, que momento aquele momento, meu Deus! A minha pergunta é, como é ser o winner mais gostoso e invejado de todo o cast? Maravilhoso. <risos> eu amo. Ai, ai. Bom, é, é, eu, eu, eu já falei isso várias vezes, na verdade, que eu gosto muito de eu ter ganhado a primeira vez que eu joguei. Porque tira um peso da gente, sabe? Porque eu não queria. Eu queria ganhar, todo mundo quer ganhar. Mas pelo menos eu posso falar, bom, já ganhei, sabe? Tipo assim, não. não, não fazer isso, se não deu pra fazer isso pelo menos isso já foi feito, eu acho que tira um peso do, do jogo muito grande eu amo muito que eu ganhei a primeira temporada principalmente porque eu acho que foi sorte boa parte foi sorte porque sério eu, eu não sei, é muito difícil fazer isso é muito difícil ganhar, de verdade tipo... é, não, é foda é foda porque tipo assim, é, todo mundo todo winner passa em algum momento do jogo por uma situação completamente bizarra e tem sorte envolvida não adianta falar que não tem tem sorte sim envolvida e... e é complicado mesmo assim queria eu ter ganhado meu primeiro jogo mas fui tombado né não aconteceu bom vamos para o nosso quadro preferido tacando Alvinho não que você já não tenha feito isso bastante inclusive se caiu o cervo eu vou dar muita risada não vai cair ele né não ele tava na sorte. tribo tá no sorteio é verdade ele tá no eu achei mais alvo para eu tacar nele eu segurei é. vamos lá então fala pra mim três números de um a oito. Três, cinco, seis. Léo, Mari e Rainer. Pra quem vai o Alvinho e por quê. <risos> Vixe, calma. Agora tem opções. Vai no Léo. Hum. É, até porque os outros dois não, não adianta Atacar tá algo mais é, O Léo O Leo, que é que eu acho? Eu acho que O Léo tem um jogo bom, que funciona muito pra ele Eu acho que foi assim que ele, que ele ganhou Coreias, e ele tá fazendo exatamente o mesmo Jogo agora, ele tem aliados Que ele é extremamente fiel e não vai trair Ele não chama tanta atenção então, tipo, ninguém tá muito tentando jogar alvo nele, sabe? Tipo, eu, eu tava. Tipo, o tempo todo eu tentei jogar alvo no Léo e não colava, não colou hora nenhuma. E é meio que isso. Ele vai fazer o jogo de ir até o final. E ao contrário da Mari, por exemplo, ele é uma pessoa que tá jogando de um jeito que é extremamente agradável, que todo mundo gosta. Então, já é mais fácil de, de conseguir votinhos. Então, o meu alvo vai é para ele. Entendi. Muito bem. Léo, Under the Radar, social agradável, fiquem atentas, que o menino tá chegando. <risos> e o nosso último quadro, o quadro docinho, o quadro suíte, para combinar com você, né, amigo? Que ganhou a suíte de lendas. Eu sou um bebê. É, é, é, o quadro dos torrõezinhos de açúcar, você recebeu alguns, tá? Vamos lá, vamos começar. Tem da Mari, último... é <risos> Não veio da Mari dessa vez. Poxa. Mas... <risos> Mais vida, Samira. É, Kai King você sabe o quanto eu te amo e admiro seu jogo. Você foi meu colo quando eu me sentia sozinha querendo desistir. Você foi minha paranoia quando eu queria me acomodar. Você é um amigo incrível e eu sou muito surtudo de te ter. Talvez eu te odeie depois de ouvir seu chá ainda não esqueci da vez que você inventou a aliança fake para me queimar. Mas, no fim, volta a te amar. Obrigada por esse tempo em baile. Em baile. É, e pelo blackout que impediu o mico do meu voto debochado ao tomar um blind. <risos> ah. Ai, essa é maravilhosa, tipo assim, eu conheci ela jogando a primeira vez, que foi exatamente, o primeiro jogo que a gente jogou, a gente, tipo, eu queimei ela completamente, eu inventei uma aliança e queimei todas as pessoas, fui fazendo ela ser eliminada, ela foi a única, eu acho, que sobreviveu, e ela mandou muito bem depois, inclusive eu criei uma teoria que eu não posso jogar com ela e com a Bia no mesmo jogo, porque as duas vezes que eu fui pré-merge Foi porque as duas estavam no cast Então acho que o problema é esse <risos> Mas eu amo ela muito, muito, muito Ela é um amor e ela sabe que eu gosto muito dela Bom, a próxima O próximo torrão Do nosso frequentíssimo Aqui no chá, o Danilo Nunes Da plateia Só vou mandar uma mensagem pro Kaique Já que a lenda tá sedenta para jogar alvo e abrir o jogo Ele tava certo Amigo, você é uma pessoa incrível muito triste com a sua saída no jogo, porque não deram a oportunidade de você brincar um pouco em bar. Meu sonho era poder abrir a enquete de torcida da plateia na final. Dessa ah, vez, você estar em número um. Te amo e espero que a quarta chance venha para o júri finalmente chegar. Estamos aí, esperando a, a, a quarta chance mesmo. Quem sabe vai, né? Se não for júri, pelo menos eu vou ganhar a medalhinha de 100 dias. O, o Danilo é um amor. Nossa, eu odiava o Danilo. Exatamente, tipo, pelo que ele falou aí da enquete. Porque em Amazonas, no dia da, da final, ele fez uma enquete de pra quem você tá torcendo. Eu, tinha, eu tive quatro votos na enquete. Um era meu oh. namorado. O outro era o Samuel, o, que, o moderador. Que ele falou que ia votar em quem tivesse menos. E os outros dois eram torcidas mesmo. Mas eu me senti péssimo com aquela enquete. Tipo assim, muito. Eu fiquei muito mal com aquilo. Amazonas o final inteiro foi, foi horrível para mim, né? Porque o pessoal exigia uma, uma mulher ganhando. Então todo mundo tava, tipo, me tombando horrores. Mas eu odiava ele, porque ele fez essa, essa enquete. Mas agora eu amo. Eu quero que ele um dia torça pra mim, porque ele nunca torce pra mim. Ele sempre tem alguém que ele torce mais. Mas eu acho ele uma torcida maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. E um dia eu vou ter ele torcendo por mim. Na plateia. Muito bem. O próximo é o Rainer, que disse que não ia mandar torrão pra ninguém, mas apareceu. Não é? Ah, e eu vou falar, sim. Eu consigo ouvir o Rainer falando. <risos> Esse torrão é pra vocês dois, Nai e Kaique, que, que estiveram comigo nos momentos de paranoia e apenas risadas. Eu vou sentir saudades de ficar criando terapia, terapia, teoria, acho que ele quis dizer, né? Teoria da conspiração com vocês e sentir o quentinho que vocês me davam. Eu amei essa proximidade criada ainda mais nessa temporada. Amo vocês. Eu não faria torrão pra ninguém do cast, mas vocês merecem isso e muito mais. Aí eu, eu meio que já falei durante o chat, tipo assim, o Rainer... Foi tipo assim, meu foi o que deixou o jogo divertido para mim Tanto ele quanto a Nayara A gente ficava tipo assim, quatro horas no telefone Em conferência, os três E a gente fazia cada teoria bizarra de conspiração Algumas de fato a gente levou pro povo Porque fazia muito sentido Algumas eram só tipo, paranoia louca Porque são três surtados numa ligação Era maravilhoso E eu ficava tipo assim, até quatro horas da manhã Rachando de rir Meus vizinhos me odeiam por isso Provavelmente que eu fazia muito barulho e o Rainer, tipo assim, foi muito gostoso jogar com ele. A gente já jogou vários jo jogos juntos. Acho que esse é o quinto, quarto ou quinto jogo que a gente joga junto, quase que seguido. E dessa vez a gente jogou super, super juntinho e foi uma delícia. Eu adoro ele como pessoa, adoro ele de verdade. Tipo assim, ele também deixa meu coração bem quentinho. Legal. Bom, próximo torrão é o torrão do Rafa Ruivo. Ele fala o seguinte, é, em um momento ruim você me, me surpreendeu e me acolheu. Nós aproximamos ali naquela ligação. Sou extremamente grato e desde então tenho o objetivo de me aproximar cada vez mais de você. Já te admirava e agora tenho te adorado muito e saiba que pode contar comigo pra tudo. Ai, o Rafa um amor também. Tipo, foi foi logo antes do jogo começar, eu senti uma vontade de ligar para ele aleatória. Tinha rolado umas coisas com ele antes. Aí eu pensei assim, ai, ah, quer saber, vou ligar. Eu nunca tinha ligado para ele na vida, eu mandei uma mensagem para ele... Oi, tudo bem? Posso te ligar? Ele ficou meio... O que que aconteceu, né? A gente ficou em ligação, conversando, foi uma delícia. Quem joga comigo sabe que eu adoro fazer ligação, porque eu acho que você fica muito mais próximo da pessoa. E a gente ficou os dois conversando pelado, assim. Eu não lembro se ele tava pelado, eu tava pelado. Mas eu acho que ele tava também, ou ele ia ficar, alguma coisa assim. Mas nada sexual na conversa, só coincidiu da gente... Só amando. Só coincidiu. Aí que eu chego em casa, eu... Eu chego em casa tirando a roupa, eu tenho pavor de ficar vestido. Então eu chego em casa eu vou tirando a roupa completamente. Eu não consigo ficar de roupa dentro de casa. E aí eu liguei pra ele, eu até contei isso pra ele na conversa e a gente ficou racha de rir. Ele é um amorzinho eu gosto muito dele. Hum. E o último torrão é o torrão da Brux. Hum. Você deixou uma marca em mim uma marca que é realmente muito única. Tô muito feliz de ter te conhecido mais. Tu foi uma daquelas pessoas que me deixou acanhado durante o encontro inteiro e tinha vergonha de falar contigo. Me refiro àquelas conversas de alma que não tem, que vão além da zoeira e o papo libidinoso. Amei conhecer o Kaique meigo, fofo, sonolento e que me liga cedinho no meu nível. Eu amei te conhecer mais e vou amar continuar te conhecendo. Hum. A Bruna foi eu, eu queria muito ter jogado com a Bruna. A gente não jogou junto, hora nenhuma, nenhuma, nenhuma. E aí, quando eu fiquei sabendo que ela ia sair, né? porque ela teve problemas, ela meio que tinha me pedido para sair... Eu falei, nossa, vou ter passado o jogo todo sem ligar pra Bruna. Aí eu virei pra ela e falei assim, então, eu posso te ligar? Porque eu sei que você vai sair e tal, e eu queria gastar um pouquinho de tempo de conversa com você. Aí a gente ficou conversando, foi uma delícia a conversa, foi uma das melhores conversas que eu tive no telefone durante o jogo. Ela é uma pessoa maravilhosa, tipo assim, muito fácil ficar conversando com ela. Eu, eu super entendo, tipo, por que que ela é suíte embora ela seja... Meio vilanesca também, o que deixa ainda mais gostoso Me lembrou a Bianca Porque a Bianca é uma pessoa super fofa Só que quando é pra, tipo, fazer planos maléficos É, tipo assim, o diabo em pessoa E aí, eu... amor, a Bruna legal, se aí, se você... quiser me ligar, pode vir Amor, pra quem não tinha nada pra falar Eu acho que o se Seu Chá bateu o recorde Acho que vai ser o mais longo da, da temporada até agora Tinha mais coisa Aqui Ou é Não, assim. ainda tem, você vai ter o seu espaço <risos> É, já estamos, mas eu estou te falando que eu sabia que isso ia acontecer, entendeu? Eu te avisei, você ficou falando para mim que você não tinha nada para falar. Olha aí, 50 <risos> minutos. Mas agora é o momento que eu passo para você a bola: você pode falar o que você quiser e o que você anotou, e a gente não conversou, e, e depois, assim, fazer suas considerações finais. Tá ah, bem. Bom, primeiro, é, eu queria... Eu não vou ser hipócrita, que eu vou falar que eu não queria estar na Manj eu queria sim, principalmente eu podia ser o primeiro eliminado mas eu ia ser júri e ia ter seguido meus 100 dias de VD, eu tá muito feliz é, mas eu já estou muito feliz mesmo não, não tendo sido júri é, eu senti, eu achei engraçado que muita, teve muita gente que veio me perguntar você tá bem? como é que você tá? não fica mal? e, e eu comentei isso acho que na floperose, que, tipo assim, a primeira vez que eu fui eliminado, foi lá em lendas a primeira que eu fui eliminado em lendas duas vezes a primeira vez eu chorei, eu fiquei tipo assim, a noite inteira chorando, porque eu não tinha jogado e blá blá blá. Só que aí eu voltei e acabei que a segunda vez que eu fui eliminado ainda já foi ótima. E dessa vez eu fiquei tipo assim, OK. Talvez porque eu já sabia, obviamente que eu queria muito continuar, mas foi de boa. E eu acordei no dia seguinte, parecia que tinha tirado um caminhão assim das minhas costas, sabe? É muito engraçado porque eu não tava jogando exatamente para ganhar, não tava tipo tão assim, só que eu, eu, o jogo é muito estressante e, e sem notar, mesmo tentando não estressar, você acaba acumulando coisas. Aí eu acordei no dia seguinte tava me sentindo ótimo já. E eu já fiquei assim, ah, tô bem de boa. Então, pra quem tá na mancha pra quem ainda tá no jogo, tipo assim, eu tô torcendo por todos. É, eu comentei isso com alguém até, minha torcida no jogo era pra mim. Agora que eu saí, pode ganhar qualquer um. E eu só espero que a pessoa mereça ganhar, que faça por onde, mas aí é a partir de agora mesmo que a gente vai ver. É, eu acho que eu joguei mais alvo do que eu queria no, no... durante o chá, especialmente no Cervo. Mas, assim, paciência. isso. É, eu realmente acho que esse jogo está sendo jogado um jogo de mentiras, assim, sabe? Tipo, Por exemplo, chegou a informação para mim que tipo Iargo tem... Imunidade na. Essa imunidade agora, que ele comprou a imunidade na a primeira imunidade da fusão, ele comprou. E eu não sei se isso é verdade ou não, mas o jogo tá muito assim. Tá chegando muitas informações, é, muitos prints, muitas coisas, e muita coisa que talvez não seja verdade. Então eu acho que as pessoas tem, vão ter que tomar cuidado com isso. Tipo assim. Começar a duvidar das informações. Isso é para todos os lados, tá? Eu fui vítima, como também causei isso. E aí eu acho que as pessoas têm que, que tomar muito cuidado com isso. Tirando isso, eu acho que a Jack tá fazendo um jogo maravilhoso. Eu acho que, que esse jogo de jogar com a maioria é um jogo muito inteligente. Foi o jogo que eu fiz mais ou menos em lendas. Eu sabia para onde que ia o voto. Eu, eu ia junto com o voto. Votar certo é essencial. É... Em Amazonas eu também fiz isso, em Amazonas eu voltei certo todas as vezes. Então, tipo assim, eu acho que ela tá mandando muito bem e, e eu acho que se ela chegar na final ela vai ganhar, então elimine. Brinks. Deixa ela chegar na final e ganhar, porque merece muito. E agora que eu saí o VD pode ter uma... A menina, uma... A primeira <risos> que a menina mal tinha sido citada. A <risos> você Tirar taca essa bomba na cabeça dela. Ai, então... ai, ai. Eu, eu acho que se... Assim, agora que eu não tô no jogo mais, eu quero... Pode ter o Winner Mulher, sim. Tá faltando. O VD tá em dívida aí. Eu acho que a Jaque é, tipo assim, uma maravilhosa representante. Especialmente nessa edição, que ela tá mandando muito bem. É e eu acho, acho que só. Tem outras coisas. Ah, meu Deus. Eu não falei do Adriano no, no jogo. No, na entrevista. Gente, o Adriano é maravilhoso. Eu queria ter um jogo que fosse só eu e o Adriano. E ele me mandando áudios. E eu, eu ficava ouvindo, assim, eu brinquei com o Rainer várias vezes, que eu ia trocar de F2, porque Jesus, que apaixonante que é jogar com... Você sabe, ele mentindo pra você, e você fica assim, ai sim, claro. Eu acho que se ele pedisse... <risos> se ele pedisse... Se ele pedisse, <risos> se ele pedisse que aí, que votem você mesmo, eu ia falar, tá bem, e ela ia votar, porque ele não... Assim, e eu acho que agora é só, só isso hoje todo o alvo que eu tinha jogado eu joguei aqui Muito bem, e agora você quer fazer suas considerações finais, quer finalizar a sua participação ah, Acho que é só isso mesmo eu acho que assim, muito obrigado por todas as pessoas do cast que me deram essa oportunidade eu, acho, eu achei o cast muito bom gostei muito, eu queria ter aproveitado algumas pessoas mais, tipo o Gustavo que é icônico, só que eu não conseguia fazer social com ele e, e aí foi muito triste, porque eu acho que eu perdi essa chance, assim. A gente jogou muito junto no IEF, mas eu nem sabia que era ele, né? E aí dessa vez não deu. Teve algumas pessoas que eu queria ter jogado mais perto. Mas a gente não pode jogar com todo mundo. Embora eu tenha espalhado por aí que eu tava tentando jogar com todo mundo. Não tá. E, e é isso. Tipo, muito obrigado, Cash, pela, por, por tudo. Foi maravilhoso, menos os últimos 10 dias, aí é por conta da Mariana e do Rafflin só. Mas, assim, de resto, foi. Uma experiência maravilhosa, eu espero que quem saiu tenha gostado, quem, esteja no, quem está no jogo que se divirta bastante ainda. Muito bem, meu amor. Eu quero te agradecer também. Finalmente saiu, depois de, de muita luta, muitos horários, muitos compromissos até domingo, né? Saiu nosso chá. <risos> gatilho. Eu, é, eu quero agradecer também a minha cachorra porque não me deu paz essa entrevista enfim, vocês que vão ouvir até o final, tenho certeza, porque essa entrevista tá muito crocante, obrigado pela audiência sempre continuem comentando o chá me deem Só dicas, pronto. falem como eu posso melhorar, que eu faço isso aqui por vocês, eu me divirto muito, mas eu faço é vocês também, quer eu comentar alguma coisa? Tá Queria agradecer você também, porque você conseguiu fazer eu falar esses chás infinitos que você faz mas dessa vez eu ouvi todos e foram todos muito bons e eu queria agradecer a moderação porque eu sempre, toda vez que eu faço entrevista eu esqueço de agradecer a moderação e eles são maravilhosos, eles fazem um trabalho maravilhoso maravilhoso, maravilhoso e eu jogaria o VD 20 vezes porque eles conseguem fazer a experiência catastrófica virar uma delícia porque uhum. cada um deles é tipo assim especial Amor, então, os chás estão diminuindo, o seu é uma exceção agora, tá? o seu, o seu é a exceção. E eu acho isso maravilhoso, que logo o seu seja o maior de todos. Você fez a de propósito. Eu falava que não conseguia ouvir cinco minutos, eu passava, eu fazia um chá de dez minutos e vinha o Kaique. Não, mas dez minutos, acho ótimo que o seu seja o maior de todos, estou muito feliz com isso. E para você que viu a gente até aqui, que aguentou o Kaique falando 58 minutos na sua cabeça, eu agradeço. E a gente vai ver o que, que acontece agora. Primeiro o CT da Merge é sempre muito icônico. Aguardo vocês lá. Um beijo para vocês e até o próximo Chá com Alvinho. Tchau, tchau.